Manifesto contra o trabalho Parte 3 O Neo-Apartheid do Estado Social Qualquer trabalho é melhor do que nenhum Bill Clinton, 1998 Nenhum trabalho é tão duro como não ter trabalho Tema de uma exposição de cartazes do Organismo Federal de Coordenação das Iniciativas dos Desempregados da Alemanha, 1998 O trabalho cívico deve ser recompensado, mas não simplesmente remunerado quem presta trabalho cívico, liberta-se também do estigma do desemprego e da assistência social. Ulrich Beck, A Alma da Democracia, 1997 As facções antineoliberais do campo de trabalho, que é a sociedade no seu conjunto, podem porventura não gostar muito dessa perspectiva, mas são precisamente aquelas que mais fervorosamente defendem a ideia de que um homem sem trabalho não é um homem, Nostalgicamente agarradas à concepção fordista do pós-guerra, assente no trabalho de massas pensam apenas em ressuscitar esses tempos idos da sociedade do trabalho. O Estado deveria voltar a encarregar-se daquilo que em dado momento o mercado não é capaz de fazer. A suposta normalidade da sociedade do trabalho deveria ser estimulada através de programas de emprego, da obrigatoriedade de trabalho comunitário para os beneficiários do rendimento social de subsídios à relocalização das empresas, de endividamento público e de outras medidas políticas. Esta estatização do trabalho, uma espécie de requentamento pouco convicto, não tem a mínima hipótese de êxito. No entanto, continua a ser o um ponto de referência ideológico para largas camadas da população ameaçadas pela derrocada social. E a prática política daí decorrente, precisamente na ausência de esperança que a caracteriza, mostre a ser tudo menos emancipatória. A transformação ideológica do trabalho escasso em primeiro direito do cidadão de um estado leva consequentemente a excluir todos os que não sejam cidadãos desse estado. A lógica de seleção social não é pois posta em causa, mas apenas definida de outra forma. A luta individual pela sobrevivência deve ser mitigada por critérios de natureza étnica e nacional, a escravatura nacional para os nacionais é o grito que sai da alma do povo, que no amor perverso pelo trabalho se reencontra como comunidade nacional. O populismo de direita não faz segredo desta conclusão. A sua crítica à sociedade da concorrência apenas visa a limpeza étnica das zonas de retração da riqueza capitalista. Pelo contrário, o nacionalismo mais moderado, de inspiração social-democrata ou verde, pretende equiparar os imigrantes mais antigos à população autóctone, inclusivamente, fazer deles cidadãos nacionais, mediante atestado de bom comportamento servil e de caráter garantidamente inofensivo. Porém, deste modo, a crescente exclusão dos refugiados do leste e do sul pode ser mais facilmente legitimada em termos populistas e posta em prática de maneira mais discreta, naturalmente sempre escudada numa torrente de palavras de humanidade e civilização. A caça ao homem movida aos ilegais acusados de pretenderem apoderar-se dos empregos nacionais, não deve deixar um rastro sujo de fogo e sangue em solo pátrio. Para o efeito, existem o serviço de fronteira, a polícia e os países tampão do reino de Schengen, que tudo resolvem segundo a lei e o direito, de preferência longe das câmaras de televisão. A simulação estatal do trabalho já é em si violenta e repressiva ela serve à vontade incondicional de prolongar por todos os meios disponíveis a dominação exercida pelo ídolo do trabalho, mesmo para além da sua morte. Esse fanatismo burocrático do trabalho não permite que os excluídos, os sem emprego e sem oportunidades, ou aqueles que encontram boas razões para se recusarem a trabalhar, possam ficar em paz nos últimos nichos, já de si drasticamente reduzidos, do estado social em desmantelamento. São arrastados por assistentes sociais e por funcionários dos serviços de emprego para a sala de interrogatórias do Estado e obrigados a ajoelhar-se publicamente diante do trono do cadáver dominante. Se em tribunal vigora normalmente o princípio de que, na dúvida, a decisão deve favorecer o réu, aqui inverte-se o ônus da prova. Os excluídos, se no futuro não quiserem viver do ar ou da caridade cristã, devem aceitar qualquer trabalho, por mais sujo e é escravizante ou qualquer programa de ocupação, por mais absurdo, demonstrando assim a sua disponibilidade incondicional para o trabalho. Se aquilo que lhes cabe fazer não tem senão um longínquo sentido ou releva o mais puro absurdo, é perfeitamente indiferente. Só é preciso que continue em movimento perpétuo, para que nunca esqueçam a lei que a sua existência tem de obedecer. Noutro no tempo, trabalhava-se para ganhar dinheiro. Hoje, o Estado não poupa despesas para que centenas de milhares de pessoas simulem um trabalho inexistente em estranhos ateliês de formação ou em empresas ocupacionais, preparando-se para um posto de trabalho regular que nunca conseguirão. Inventam-se constantemente novas medidas, cada vez mais estúpidas, apenas para garantir a aparência de que a vazia rotina social pode permanecer em movimento até a eternidade. Quanto mais destituída de sentido é a obrigatoriedade do trabalho, mais brutalmente haverá que martelar no cérebro das pessoas o princípio de que não pode ganhar-se o pão de outra maneira. Nesta perspectiva, o New Labour e os seus imitadores em todo o mundo mostram-se perfeitamente compatíveis com o modelo neoliberal de seleção social. Com a simulação de emprego e com a ficção enganosa de um futuro positivo para a sociedade de trabalho, cria-se a legitimidade moral para tratar de forma ainda mais dura os desempregados e os que se recusam a trabalhar. Ao mesmo tempo, o trabalho obrigatório imposto pelo Estado, os subsídios ao salário e ao chamado trabalho cívico, reduzem cada vez mais os custos com a mão de obra. Fomenta-se assim, em grande escala, todo o próspero setor que vive dos baixos salários e do trabalho de miséria. A chamada política ativa de trabalho, segundo o modelo do New Labour, não poupa sequer os doentes crônicos ou as mães solteiras com os filhos pequenos, quem recebe apoio estatal só consegue libertar-se do estrangulamento da burocracia quando seu nome estiver no Jardim das Tabuletas. O único sentido de toda esta impertinência consiste em levar o maior número possível de pessoas a não apresentar qualquer pretensão ao Estado, em exibir perante os excluídos instrumentos de tortura suficientemente monstruosos para que qualquer trabalho de miséria lhes pareça comparativamente mais aceitável. Oficialmente, o estado paternalista apenas brande o chicote por amor e com a intenção de educar severamente aqueles seus filhos que são considerados preguiçosos para que tenham um futuro melhor. Mas, na realidade, essas medidas pedagógicas têm como único e exclusivo fim afastar os clientes da porta a pontapé. Que outro sentido poderia ter uma medida, como a de mandar desempregados para a colheita dos aspargos? Nos campos, esses desempregados servem para afastar os trabalhadores sazonais polacos, que, aliás, aceitam salários de miséria. Apenas porque, de regresso ao seu país, o câmbio faz com que tais salários se transformem numa quantia aceitável. Mas a medida posta em prática não ajuda os trabalhadores forçados, nem lhes abre qualquer perspectiva profissional. E para os produtores de aspargos, os licenciados e operários especializados contrafeitos, que lhes cabem em sorte também, não são mais do que um estorvo. Contudo, no momento em que a noite, após 12 horas de costas curvadas sobre o solo pátrio, o desespero fizer com que a disparatada ideia de abrir uma venda ambulante de cachorros pareça mais agradável, então o auxílio à flexibilização terá produzido seu desejado efeito neo britânico.